Viva, irmãs e irmãos na fé. Aqui está um desenho que foi encontrado junto do caixote lixo, junto com outros cadernos. Eu vejo aqui uma figura imóvel, sentada, imóvel, portanto, está sentada, como uma rocha firme, tem a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, portanto, submetida a um poder superior do céu, e tem as mãos que apontam na unidade do Espírito para o Senhor Deus Pai. Não tem olhos, apesar de ter ali uma pequena mancha na, no sítio da vista, mas não tem olhos. Portanto, significa que não está a olhar com os olhos do mundo. Está a olhar com a consciência para o Espírito, para o mundo invisível. Para mim, significa a espera pela paz da unidade do Espírito do Senhor Deus Pai. É muito inspirador. Glória é a do Senhor.